E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês um microfone de lapela ó, Microfone de lapela no, na GoPro E antes de você comprar, vou te dar uma dica, se você comprar um adaptador de GoPro, compra esse aqui ó, Com um P, P2, se você comprar o P3 não vai funcionar, entendeu? Aqui, comprei esse adaptadorzinho aqui Tá vendo aqui, ó Aí ele tem aqui, ó, um tipo C E um plugzinho ali Aí esse plugzinho de 3, 3.5 Ele só serve com o P2 Se você tiver um microfone E for P3, não vai funcionar Experiência própria E aqui eu montei aqui, ó Com a GoPro aqui Comprei essa caixa aqui, ó, Da Ulanzi A GoPro tá aqui dentro e aqui, ó, vem com esse encaixe aqui para você colocar o um microfone aqui. E depois você colocar no peito aqui. Vou montar tudo para vocês e mostrar, beleza? Antes de montar, montar tudo, vou pedir para você... Chegou aí, é novo aí. Curte aí. Deixa um joinha no, aqui embaixo do vídeo aqui. Deixa um comentário aqui se você quer montar um... Microfone de lapela, um microfone na GoPro Você faz motovlog, anda de bike Comenta o vídeo aqui embaixo Deixa um joinha e se inscreve no canal, beleza? Vamos lá montar E aí pessoal, aí ó como ficou Bem montadinho Com o microfone de lapela, né? E aqui o adaptador de áudio aqui, ó O adaptador de áudio da GoPro E agora vamos na rolezinha de bike mostrar pra vocês, beleza? Vamos lá e aí pessoal, estamos fazendo esse teste aqui com a GoPro aqui ó. Vou fazer esse teste aqui, vou dar um, uma volta de bike aí E com esse microfone de lapela para ver como é que funciona Ele tá com a caixinha da Unlanze Esse microfone aqui de lapela que eu comprei E vamos testar aí Vamos testar o microfone Vamos Vamos ver se esse microfone de lapela é bom mesmo eu já quebrei muita cabeça já procurando um adaptador de, adaptador de áudio Porque eu tenho um microfone Boia Só que o Boia ele é P2 e P3 E aí ele não tá funcionando Aqui pega um vento legal hein, vamos ver Pega um vento, vamos ver Então aí o Boia não tá funcionando, tem que ter um adaptador esse aqui tem uma espuminha também, o, o outro tem uma espuminha também. Quebra. Pô. Que se chama Gato Morto. Ou gast. E é mais pra cortar o vento. Você quer colocar dentro do capacete, andar de moto. Vamos lá, vamos ver se. Como que fica a qualidade, né? Acho que vai ficar muito bom. Eu espero, né? porque só esse cabinho da Gopro aqui, esse adaptador é, tá em torno, fora do Brasil, 300 reais no Brasil, tá uns 450, 460 eu vi até 500 mas é carinho puxado. puxado tomara que dê um bom resultado e antes de mais nada aí se o áudio estiver bom, pedir para vocês se inscreverem no canal Deixar um like pra fortalecer. Beleza? Chegamos aqui na avenida agora e vamos ver como o áudio. O áudio ficou aqui, é um lugar tranquilo, dá para dar uma pedalada. Que boa, o pessoal vem andar aqui à tarde. Aqui o pessoal faz um. Faz uns exercícios. E aqui é de boa, sempre vem à tarde. Eu dei a volta ali por baixo ali, que tem os um pastos. E agora a gente vai dar uma voltinha até ali. Acho que agora a imagem vai ficando meio estranha, porque vai escurecendo. Não sei como. A GoPro não é muito boa à noite. Então vou finalizar o vídeo aqui, né? Depois a gente vai ver como ficou o áudio. A expectativa é grande pro áudio ficar bom, porque o que você investe para melhorar nesse cabo da GoPro que é caro. Microfone de lapela. Eu também tenho um boia, mas o boia tô com problema, porque o boia tô com problema porque tem tem um adaptador e não dá funcionar. Mas se Deus quiser, comprei um aí no Shopee e já paguei e vai dar tudo certo. Então, pessoal, espero que você tenha gostado aí do teste aí que a gente fez aí a GoPro com um microfone de lapela andando de bike já vou te pedindo aí se inscreve no canal deixa um like e comenta aí diz aqui se você é motovlog se tem vontade de fazer os vídeos de moto de bicicleta comenta aí embaixo do vídeo aí beleza até o próximo vídeo aí eu vou continuar o pedal espero te ver mais vezes aí no canal aí com outros vídeos beleza pessoal até mais!